Ei, você, é, você aí, você acredita que eu consigo fazer esse baralho flutuar? Bom, galera, então vamos lá, vou fazer esse baralho flutuar. Tem gente que não acredita, tem gente que acha que eu sou louco, que eu sou doido, que eu sou retardado, tá? Ah, e algumas pessoas acham que eu sou mágico, mas vamos lá, se você não acredita, preste atenção, sente a pressão, maluco. Atenção, ó... Esse baralho é fácil fazer flutuar. eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar esse baralho no meu bolso, aí eu vou pegar esse baralho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma nota aqui, gente, uh, 100 dólares, tá bom? Porque nós estamos vivendo uma época que o dólar tá valendo uma grana, não tá, gente? O dólar tá mais de 4 conto, maluco. Então eu peguei um dólar para ser melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu quero te dar esse dinheiro, mas eu quero fazer você desistir dessa grana. Mas vamos lá, então, se eu pegar esse dólar aqui e eu amassar esse dólar. Cara, você ainda vai querer esse dólar todo amassado? Eu sabia que você ia querer. Por quê? Amassado, mas você desamassa, né não, não? Beleza. Então tá. E se eu pegar esse dólar aqui e fizer isso com esse dólar aqui, ó, ó, ó presta atenção. Agora você não vai querer mais não, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Atenção, atenção, atenção, atenção, atenção, ó, Você ainda quer esse dólar para você? Bom, você quer, né? Tá, e se eu pegar esse dólar, eu vou jogar no chão esse dólar. Olha bem o que eu vou fazer com esse dólar. Vou jogar ele no chão e vou pisar no dólar. Você ainda quer esse dólar pisado, amassado, meio doidão, você vai falar assim, claro que eu quero. Por que, que você continua querendo esse dólar todo amassado, pisado, por que, que você continua querendo esse dinheiro? Porque ele continua tendo valor Ele não perdeu o seu valor Se eu colocar esse dólar aqui E um dólar novinho aqui Você queria qual? O amassado ou o novo? Qualquer um, tanto faz Porque os dois continuam tendo valor E compram a mesma coisa É assim com a sua vida É assim com Deus Ó, mesmo você sentindo amassado Pisado Tem pessoas que se sentem pior do que isso Pior do que pisado e amassado Tem pessoas que se sentem feridas, pessoas que se sentem machucadas, pessoas que se sentem com vazio no meio do seu coração. Mas eu quero fazer o seguinte, eu não vou deixar esse buraco no meio do, do 100 dólares, porque vai perder o valor, pode fazer esse buraco para cá. Não, vou fazer o seguinte, eu vou rasgar, é melhor rasgar. E você fala assim, que tá? não rasgou, e por que você continua querendo esse dinheiro depois de tudo isso que eu fiz? Porque não perde o valor, é assim com a sua vida. Não deixe as pessoas tirar o valor que você tem. Você tem muito valor e o preço que foi pago não foi 100 dólares, não foi dinheiro nenhum, foi alto preço, pagou por sua própria vida. Jesus, por você, ele entregou a sua própria vida. Por que, que o evangelho é de graça? Porque não se coloca preço numa coisa que não tem preço. É por isso que é de graça, porque vale muito. Você não consegue pagar uma vida. É por isso que tem que ser de graça. Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus te abençoe. E aí galera, você gostou desse vídeo? Então dá um like aí, dá uma curtida aí, porque se você curtir, vai ter muito mais vídeos iguais a esse, hein? Quem sabe um dia eu ensino a fazer essa. Deus te abençoe, um abraço, fui! <risos>